Oi pessoal tudo bem com vocês então hoje eu estou aqui para compartilhar os meus resultados um mês após estar consumindo Green Coffee Extreme eu necessitava perder 6kg e consegui 5 em apenas um mês, reduzi o meu peso, reduzi o nível de açúcar no meu sangue e ainda aumentou a minha disposição mas tome muito cuidado porque está tendo muitas falsificações no mercado tem muita gente vendendo falsificados aí no mercado então por isso eu resolvi vir aqui para poder trazer para vocês o site original vou deixar o link aqui na descrição aqui embaixo do vídeo para que vocês consigam comprar o original e também obter os resultados que eu consegui com apenas um mês não tenho medo pois realmente funciona ok o o link vai estar na descrição, adquiram por ele que vocês vão para, direto para o site original. Tomem cuidado com as falsificações e aproveitem, porque os resultados são realmente muito bons. E também, se eu não me engano, está na promoção do site, ok? Valeu!